Ele era um ótimo pai. Foi o único homem que eu amei de verdade. Ele amava o filho. Eu esqueci como era o meu rosto do meu pai. Eu escutava o barulho, ele não deixava eu ver. Quer dizer, minha mãe não deixava eu ver, me botava pro quarto antes de apanhar. E ele vivia me ameaçando que se eu terminasse com ele, ele ia me matar, ia matar a própria filha. E eu não gostava de ver ele batendo no meu filho. Meu filho era pequeno. Batia demais, por assim dizer, eu tenho marcas. Aí ele ia lá na minha casa, pulava o bolo. Aí andava armado pra me colocar medo. Minha mãe escondia. Passava maquiagem, e as pessoas vinham, mas não falava nada. Nunca aceitou que a gente terminasse. Igual quando a lei Maria da Penha, eu me lembro que ele falava, lá, você não sai pra mim não. Lei Maria da Penha não sai pra mim não. Dá um tiro em você, bota você dentro do saco, joga você lá no Guandu se você me denunciar. Aí ele já chegou falando, você tá fazendo o que aqui sua piranha? Ele disse que não tava bêbado, aí me deu um tapa na cara. Aí ele deu outro tapa. Ele estava quase estrangulando ela perto da geladeira e aí ela, para se defender, colocou o braço assim na frente e ele furou de faca. Uma mulher perde a vida a cada hora e meia. Naquele dia, eu sabia que ia sair o caixão dali. Eu só não sabia qual. Porque todo mundo falou a mesma coisa da Eliane e isso estava explícito. Só que eu pensei que você que ia morrer. Aí ele não me deu opção. Ele não me deu opção. Ali era eu ou ele. Era eu ou ele